A gente tá com o Hello Neighbor. Ontem a gente a gente saiu, a gente salvou aqui a gente tá com a chave nem melhor. Eu tô pensando muito. Depois eu quebro essas tomas. Gente, eu consigo o Cristiano Ronaldo de repetido. Me avisa aqui o Cristiano Ronaldo. Grita sim! Grita su, o que eu talvez que eu pego umas caixas, cadê esse cara aqui não Ah, não, eu perdi. A ah, gente. Tô cansado de ser humilhado com esse carrinho. Gente, hoje vai ser o episódio onde eu consigo pegar o primeiro poder. Cristiano Ronaldo? Sim. Eu poderia ter pegado por ali. Mas eu ia bater a cabeça e ia me dar mal. Dupado. Quem, é quem, quem é falando do Cristiano? Comenta aí. Mas como que eu sou brasileiro? Brasileiro nunca desiste. Carro merda. Não consegui chupa. Gente, consegui. Vamos, vamos lá pegar o poderzinho. Deixa eu liberar. E tchau. Não, eu não vou precisar. Gente, vai ser nosso primeiro minigame. Não vou pensar. Assim. Eu vou parar no meu para pegar o segundo. Gente, eu tenho um ralo na Completo. Ele é, eu sei que ele é pirata. Ele é pirata, gente. Pirata. Ai, cara. Te amo. Deus, mais gente. Gente, só, só se você deixar o like que eu vou passar aqui. Só tenho, eu tenho 1 milhão de segundos para passar essa fase. Vou fazer esse pequeno aqui. Então, gente. gente, vamos lá. Gosto muito de vocês. Então, isso é para os meus fãs. Quem é meu fã, grita aí no comentário. Eu sou. vem várias caminhões repetidos esse milhão não tem como morrer não, porque ele é imortal quem, quem é quem quem acredita que Cristiano Ronaldo vai ganhar vai ganhar a Copa Deixa bastante like no canal e eu, eu não tenho. Eu não tenho preconceito que gosto do Neymar, então tá, Neymar, tá, Ai, não. Certinho, mano. Que gosta do Neymar eu não tenho preconceito, mas não precisa se preocupar, eu, eu, eu respeito o Neymar. Neymar, eu te respeito. Eu respeito todos os jogadores, todo mundo, gente. E eu também eu gosto muito. Eu gosto de todos os jogadores, inclusive do, do Neymar, mas meu. Meu ídolo de, de realmente. realmente é o que chama nada. eu não tenho porque eu com nenhum vídeo de ninguém Esse eu sabia que ia parar, vamos lá, lá Gente conseguimos, sofrer. Gente, eu não vou ser barrado por uma coisa tão fácil Eu não vou ser barrado Gente, eu. Gente, okay. só vou curtir esse vídeo de quem, quem. Quem é meu. F... quem é meu fã de verdade? Esse. Esse tá muito. Essa barrinha. Terminamos! Terminamos o minigame! Gente, eu, eu gosto muito de vocês, vocês já sabem. Mas aí, vou, tchau, vamos pra cá. Quem gosta, quem gosta do meu canal, deixa vocês lá se acompanhar. Gente, fora respeito. Tem que abaixar essa pressão. Baixa essa pressão porque. Porque assim, ela não dá. De de de de que chama de chifre, que que Gente, que eu preciso que eu passei com assim, os oh, oh! Olha a boca, cara! Cacilda! de cola aí o que quiser gente vamos colar aqui o só que eu já tenho repetido gente, eu to maluco gente que acredita que o gilsonado vai, vai vencer você é burra Deus. que o gilsonado vence essa copa hein Ai, não tem como pular, esquece burro né? Vamos lá. Ah. Meu. Oi, vizinho. Ah. Ah. Gente, quem acredita em Deus? Só que Eu não sei porque eu tô vindo aqui hum. Nossa! Jesus Cristo, eu vou ter que pegar outra mente Sete, Ah não, susto, brother. Matando o coração, Jesus Cristo. Gente, eu esperar. Gente, tô ali. Só tô ali. Mas como que eu vou na situação? Assim? Lá eu sou, tá lá eu sou, tô, tô aqui, gente. De novo, eu vou. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa se vocês like